Depois de 60 dias na. 60 dias em reclusão, vamos ao shopping. Tem um, um, um livro, eu não lembro exatamente o nome agora, mas esse assim, é, existe um, um, um modelo de fazer as coisas que ele tem um tempo tem uma direção, ou seja se você fizer as coisas de maneira correta e adequada pelo tempo necessário, mesmo que seja inconsciente mesmo que você não entenda mas porque por força do destino você pegou aquela, aquele aquele momento que é adequado que você está fazendo a coisa correta mesmo que não foi nem planejado e você colocou em ação você vai ter resultado, e se você sabe exatamente o que tem que fazer e não faz você não vai ter resultado essa questão da mente, que hoje o pessoal ele pensa muito, isso é bom tá mas é bom até certo ponto vamos supor que tu tá na tua cama e tu acordou abriu os olhos fica pensando, eu vou levantar da cama eu vou levantar da cama, eu vou levantar da cama se tu ficar fazendo isso durante três horas tu não vai levantar da cama né tu tem que levantar, de corpo, não de mente né então eu acho que as pessoas pegam hoje por isso elas são muito, por incrível que pareça, mentais, né? A gente tem que seguir mais um instinto. Pum, deu, é ali. Agora, vamos, faz. Errou, pelo menos aprendeu como não fazer. Né? Quanto mais cedo tu errar, melhor, é. Com certeza, <risos> é verdade. O sucesso vem com tentativa, erro e acerto. Muito fácil, né? Um jogador de futebol... Eu sou um tremendo pé de pau no internet de futebol. Se eu botar uma bola ali e chutar é boa. A pro probabilidade de fazer o gol num goleiro profissional é, é muito pequena. Talvez zero no primeiro chute. E mais no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, Na hora você, tá? Né? Quem tentar mais, se diz uma frase bem interessante. Diz que o.. O cara que fez sucesso, a pessoa que fez sucesso, é aquele cara que perdeu e tentou mais uma vez. Então tanta gente perde e não tenta, já por medo, né? Medo, ah, eu vou continuar sendo negligenciado. Mas pare um pouquinho, né? Aquela questão da modelagem. Se a gente olhar todos, todas as pessoas hoje, duvido que a primeira conseguiu um acordo milionário, que nem no meu caso ali na minha empresa, eu duvido que alguém começou vendendo 2 milhões, duvido, se começou, parabéns, mas é o homem 1 um milhão, né? Eu sempre sigo, eu, eu custei muito abrir esse e-commerce, esse né? Eu custei muito, por medo e N fatores, né? Que aqui não vem ao caso no momento, mas... Eu gostei uns seis meses assim, eu fiquei, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Chegou um momento que eu não, tá, vamos fazer. E um dos fatores que eu não queria abrir era, eu vou ganhar muito pouco com isso. Né? Com cada transação que eu fizer, com cada negócio que eu fizer, eu vou ganhar pouco. Mas peraí, quem que ganha mais? Um vendedor de ouro ou um vendedor de banana? Depende do vendedor. Tem gente que é milionário vendendo banana. Tem gente que é pobre vendendo outro. Talvez hoje o teu negócio não está totalmente automatizado, uhum. mas você está no caminho da automação. O que você está me contando, ele não é um negócio que, que é automatizado, mas um pouco ele está sendo automatizado. Ainda uhum. tem, parece, processos manuais. Mas se você entender o processo manual, entender o teu estado atual para poder chegar onde você deseja, o teu objetivo, é fundamental dar o primeiro passo, que é isso que você está fazendo. Né? Isso. E aí me conta um pouco mais do teu negócio. Eu trabalho numa empresa de produtos naturais, duas empresas de produtos naturais, aqui em Faz Fundo e Rio Grande do Sul, e hum, é uma empresa pioneira aqui, bem, bem tradicional, né? dos meus tios até. Eu trabalhava com outros negócios, porém o meu desejo sempre foi ir para essa linha mais natural. Né? Eis que uma vez eu tive esta oportunidade, comecei não só a trabalhar no local, como a aplicar. a hum, todas as, essas questões de alimentação saudável, porque que é um bom ter uma alimentação saudável, onde que tu pode chegar com isso, quem, como vai se comportar o teu cérebro, você se alimentando de uma forma boa né ou se alimentando de uma forma ruim, que hoje é o que mais acontece hoje, hoje né as pessoas elas acabam indo para o mais fácil, mas elas não sabem que desse mais fácil a vida vai ficar muito mais difícil. Né? Então, eu achei isso um fantástico, eu achei uma ideia, assim ó, fantástico mesmo, abriu toda a minha concepção do que era a realidade, na verdade, então eu aprendi que muito não era culpa dos meus pais por eu estar onde eu estava, eu culpava muito eles, então eu comecei a tomar as rédeas da minha vida depois que eu descobri o quão bom é se alimentar bem. Então, como... Essa empresa é tradicional, de família, eles não têm muito contato com a internet, né? Eles não eles são tradicionais, então não, não tem aquele contato, né? Aquele se abrir para o mundo digital. E eu sou um cara que estou aberto a qualquer oportunidade, qualquer situação. Então eu vi ali uma oportunidade de abrir um negócio para mim, né? Abrir o meu negócio, ter o, o meu nome na reta, que esse para mim era o principal, né? Pô, como é que eu vou estar expondo alguma coisa na internet, expor minha cara na internet, sendo que o, pro, o produto não é meu, né? Sendo que o, a empresa não é minha. Então, esse essa questão de se explicar para os outros nunca foi o meu forte. Eu sempre tive o espírito empreendedor mesmo, de ir lá pegar e fazer, né? Então, eu abri esse e-commerce junto deles. Não adianta eu ficar parado. Bom, eu vou estou esperando o um negócio milionário, Não. Você faz um negócio milionário. Né? Ele não quer de céu. É, exatamente. Mas tem uma hora que 24 horas no dia não serve, então a gente precisa achar outros cérebros e outros corpos com o mesmo intuito para trabalhar junto com nós. Né? Sensacional. De onde é que vem os teus clientes? Principalmente, onde é que é o teu canal de ponto de, de, de, de contato? Instagram, principalmente. Pelo Instagram, eu redireciono eles pelo direct ou eu lanço eles já no, direto no, no Whatsapp. Eles compram do e-commerce? Eles compram do e-commerce Esse processo é todo automatizado Compra por boleto, compra por cartão Isso, de crédito Isso, exatamente, cartão de crédito Ou eu levo a maquininha junto Quando eu faço as entregas de bicicleta né? Então eu levo a maquininha de cartão junto Se é para mandar para outro, outros estados Que já aconteceu Ou até outras cidades Tem o link de pagamento né? Então trabalha numa empresa bem boa Nessas questões de maquininha de cartão né? Então já gera o link, ele já paga Já manda mando tudo automatizado qual que é o diferencial do teu negócio hoje? Eu acredito que seja o carinho, a atenção e o conhecimento que eu tenho com eles. Com as pessoas. É, com as pessoas. Cuidado com as é, pessoas. Eu acho que isso, na, nada hoje no mercado ele vai, ele vai se sobrepor a isso. Ah, você entender como é que funciona um mecanismo e não tratar uma pessoa como qualquer outro robô e como qualquer outra empresa está tratando. Para vender o produto, não. Eu digo que o meu produto é uma é uma pegadinha, o meu produto é uma, é uma arapuca na verdade, para eles entenderem realmente como é que funciona a vida, como é que funciona, como é que se, se é feliz, como é que na verdade funciona né? a, a vida em si, porque eu, eu acho assim, o, o que a gente tem a gente tem que dar, né? a gente sempre tem que ser mais doador do que resíduo. ainda consigo lidar com tudo, só eu. E isso pudesse fazer uma pergunta assim de algo que fosse fazer muita diferença, busca alguma coisa olhando, eu preciso de algo muito diferente para o meu negócio. E você fizesse essa pergunta agora, qual pergunta você faria? Falando de marketing? Atingir mais pessoas. Quer escalar o seu negócio. É. Mas você tem tempo para atingir elas, você precisa de uma automação. Uhum. Quando você integrar uma automação, pode ter o risco de você perder um pouco dessa conexão. Você já pensou nisso? Você pode vender para quantas pessoas você quiser. Pode. Com certeza. Porque a internet sim, sim. pode certeza. vender para um pode. milhão de pessoas em, em segundos, em sim. minutos, em horas. Mas você perde um pouco da característica. Um pouco. Mas você não pode perder a essência. A pessoa tem que entender isso. Você já tem uma, uma página tua com a tua cara, com o teu DM, um o teu site de informações? É pelo Instagram pessoal que a maior parte das informações são expostas. Né? Eu, falei, eu brinquei contigo né, que o Instagram é o teu, teu ambiente, o teu shopping. Na verdade ele não é meu nem teu, é Sim. do mais, entendeu? do Facebook. Só existe um ponto de contato, é, aliás, existem diversos pontos de contato que é onde a gente vai atrair as pessoas. LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e tantos outros. Né? Snapchat, são pontos de contatos, que nem aqui onde a gente está, Um pontos de contato, mas isso aqui, a ambiente não é nosso. Claro. Só existe um ambiente teu, seguro, que você pode dar a tua cara, o teu DNA, que você pode é, não perder a tua essência. Que a possa ver a tua essência, que é o teu site, não existe outro. O teu site e, o, e a forma que você precisa se relacionar com os teus clientes, para eles entenderem que ali está a tua essência, que ali é o teu negócio para fazer uma automação, é o teu site e o teu email marketing e o teu vídeo falando sobre os produtos dentro do teu ambiente. Uma página, uma página, esse ambiente é teu. Por quê? Porque você vai comprar o domínio, ele é teu, você vai construir a tua página para informar, para contar a história essência do teu negócio, diferencial do teu negócio. Você vai contar a tua história nessa página, você vai botar a cor da página que você quiser, você vai botar a informação que ela quiser e, a, e o teu cliente vai poder vir... Saber que aquilo é teu. É teu. Instagram é um shopping, mas não é teu, não é meu. Sim. Mas a tua página, quando você compra, o teu domínio não é teu. Você começa a fazer. Quando você senta para escrever um e-mail para o teu cliente, e você pode ter uma base de um milhão de e-mails, de um milhão de clientes, e você escreve um e-mail pensando no teu cliente e mandar para um milhão de pessoas com um botão, é possível para 10. É possível que ela consiga ler o que tu escreveu e que ela sinta que é verdadeiro. Isso se chama ter uma copy, né? que vai passar a tua essência, uma página, um website, que vai passar a tua essência. Parece que é difícil, mas é muito mais simples do que você possa imaginar. Você tem plataformas hoje que você faz isso... Você é uma pessoa extremamente inteligente, né? assistindo alguns vídeos ali, você vai montando, você vai dando a tua cara, você vai construindo o teu negócio no né? uhum. então, internet. Você vai ter que criar um anúncio, você vai ter que dizer se é Facebook, Instagram, Youtube... Por favor! Eu vou te <risos> tanto de dinheiro que você vai levar para tantas pessoas. E essas pessoas eu quero que você leve elas para a minha cinco. Para o meu negócio, para a minha página. Começou uma escala. Isso há cinco anos atrás, era algo extremamente desafiador. Hoje qualquer pessoa pode ter um negócio tão lucrativo como esse shopping com internet, dentro de casa ou em qualquer lugar do mundo. Uhum. Acho eu, que concordo, eu concordo, eu <risos> uhum. concordo. Concordo mesmo. Então já tinha visto algumas, algumas coisas em relação a isso, né? Montar o meu próprio site, porque realmente que nem você falou, né? Eu até acompanho um cara que está é, sendo censurado no momento politicamente correto, então ele está sendo censurado pelo YouTube é um canal gigante e o cara já pum, pulou o site dele, né? joga todo mundo para lá e vamos começar por lá porque lá ninguém pode me censurar, lá ninguém pode dizer o okay, que eu faço, né? lá querendo ou não é produto da internet, é produto da internet, mas eu concordo contigo, lá é meu, quem vai mexer sou eu e se der algum problema, alguma outra coisa mais grave não é Mark Zuckerberg. Não é esses caras que eu vou ter que me né, prestar contas. Sabe qual que é o grande segredo? É você construir uma, a, a maior lista possível em menos tempo possível. Porque você não sabe o que vai acontecer mais com o Facebook. Ele está dizendo hoje assim, ó. Se você investir X, eu te entrego Y. Amanhã oh, ele pode dizer, ó. Não vou entregar mais nada pra mim. Hum. E aí? Uhum. O YouTube pode dizer, ó. Não vou entregar mais nada. E aí, o segredo, o segredo é você construir uma lista de contato, uma base de e-mail, o mais rápido possível e maior possível. E para isso existem técnicas, e para isso existem ferramentas, e para isso existe estratégia. Claro. Então esse é o grande segredo. E eu acredito que poucas pessoas entenderam isso porque o jeitinho brasileiro. Aí você falou uma frase muito legal. Às vezes não é culpa da pessoa. Mas o ser humano procura sempre a coisa mais fácil, o atalho. E hoje é mais fácil você vender pelo Instagram, pelo Facebook. Mas ele não é, ele não pode a gente cair no erro que aquele ambiente é um ambiente de vendas. Ele não é, ele é um ambiente de ponto de contato. Você é a prova disso. Você que faz o fechamento, você que faz a venda. Agora você precisa colocar isso no teu ambiente, no teu website, nas tuas listas, para que ela faça essa venda para você ponto de contato, eu vendo o meu... que meu, meu... É é muito isso também, a gente se abrir a novas realidades. Eu tenho uma concepção de mundo, eu posso ajudar as pessoas em muito, em muitas formas diferentes. Você, outra pessoa, pode ajudar muitas pessoas de formas diferentes. Então eu, eu acredito muito nisso, né? juntar as pessoas que estão conseguindo né mudar para melhor o planeta terra porque pra mim não só a cidade não serve pra mim o estado não serve o brasil não serve o mundo inteiro ele tem que estar tá bem ele tem que estar tá feliz ele tem que estar tá saudável né? então que nem tu falou né? tem gente que é especialista nisso outros são especialistas em outras coisas se a gente está aberto a várias oportunidades por que não é né? uma oportunidade você é uma pessoa que está que, que buscando o seu desenvolvimento que parece que você é cansável nesse sentido a oportunidade é um encontro né, de algo bom com aquilo que você está pronto para receber ou seja, você se preparou para receber algo então esse, essa, essa fusão né, porque oportunidade todos os dias a, a quem está assistindo esse vídeo é uma oportunidade muitas pessoas tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo até o final outras não aproveitaram essa oportunidade É oportunidade é tem o tempo todo mas será que está preparado? Está preparada né? para absorver esse conteúdo que eu aplico? Então, é, talvez a pessoa às vezes não está preparada. E lógico que não é culpa das pessoas, e também não é culpa do governo, mas culturalmente a, a, o Brasil foi, foi formado, foi desenvolvido, é a questão cultural, né? Enfim, é, isso é... Era uma condição momentânea, mas não era o, o, o meu futuro, isso não, né? eu não tinha controle sobre isso. mas eu tenho controle sobre o meu futuro, ah, sobre as minhas decisões, e, e eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, entendendo. Né? É, eu acho que a maior forma de egoísmo é a gente querer ser quem a gente já é, né? Estar no lugar onde a gente já está, porque o mundo precisa de ajuda, a gente está vendo isso, a gente está, nós estamos percebendo no momento presente, assim como Há anos atrás já, isso sempre aconteceu, as pessoas precisam de ajuda e a internet para mim é um local onde a gente pode resolver muito esse problema né? resolver, ajudar as pessoas então, fantástico isso, fantástico a gente poder ajudar ser melhor para conseguir melhorar o próximo a essência da vida, a gente tava falando antes ali de, de, de das células e tudo mais é realmente... Nós somos como a natureza, assim como ela deixa frutos e esses frutos-sementes, nós deixamos os próximos que vão vir, mas espera aí um pouquinho, para que deixar próximos se já tem pessoas aqui precisando de ajuda e a gente não tá fazendo nada para ajudar? Que daí começa né, vamos aprender e vamos começar a aplicar. Vou fazer para elas, isso precisa deixar muito claro ah, para as pessoas. É, exato. <risos> Existe uma coisa que é, é a gente caminhar juntos. Outra coisa é você querer ser levado no colo. Cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. Né? Então a gente tem que caminhar do lado. Não é um caminhar na frente arrastando o outro. É, não, é ao lado. Cada um fazendo a sua parte. O, o ser humano, o brasileiro, enfim, o ser humano espera muito que o governo faça alguma coisa, que o outro faça alguma coisa, mas não é o governo, é o outro. É o, não é o que, que o meu país pode fazer por mim, é o que, que eu posso fazer pelo meu país. O que, que eu posso fazer pelo ser humano. Qual o problema que eu posso resolver. Onde é que tem problema? Eu vou lá resolver. É isso aí. É, não é onde é que tem problema que eu quero fugir. Eu quero resolver, eu quero ajudar. É isso. E aí tem uma frase que é sensacional que diz Servir muitos leva a grandeza. Quando a gente é um servidor e serve muitas pessoas né? Servir não é carregar no colo mas orientar, direcionar Sim. de uma forma correta e adequada. A gente começa a ser um ser humano maior, maior porque claro. a gente está ajudando, é. seja um servidor. É, e até a minha empresa ela trabalha nessa base. Independência, independência. Eu levo essa frase muito comigo. Né? Não dê o peixe e ensine a pescar, porque senão a pessoa até vai, desa... ela vai desacostumar e ela não vai saber o valor do trabalho. Imagina, o peixe todo dia ali, fritinho. Ela é capaz de ela... até não, mas hoje eu queria assado. O que, que tu fez frito? E o pessoal teve um trabalho danado para fazer aquilo, né? Então muito desta informação que eu coloco é justamente por isso, né? Porque eu, ela precisa saber o que eu sei, porque ela também é um servidor, né? Ela também é um cara que pode ser um veículo de mudança incrível. Então para que só eu? Vamos, todo mundo, todo mundo melhorar. Hum. Irmão prazer te conhecer. prazer. obrigado por você estar participando dessa entrevista aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o contato aqui é, da empresa arroba Sagrada Saúde ponto Alimentos. E deixa uma dica aí para as pessoas aí que que assim, que elas precisam entrar no mercado digital, que hum. não entraram. qual foi o, o, o que te motivou a entrar no mercado digital e qual dica que você daria ali? É essa, é infalível. é saber que todo mundo pode principalmente com esse recurso da internet, atingir várias pessoas e não precisa nem ser várias pessoas, mas aquelas pessoas que estão ao teu redor, aquelas pessoas conhecidas, se você tem uma informação que você acha que é válida e que ter, pode ser um veículo de mudança para as outras pessoas, não tenha medo, não tenha medo de julgamentos do que que as pessoas vão achar do que tu tá fazendo. Porque essas pessoas que acham, elas geralmente acham negativo. Então, essas pessoas não prestam para estar do teu lado. Então, dá a cara a tapa e faz. Mesmo se for por tentativa e erro, vai e faz. Porque em algum momento vai dar certo. Já está dando a partir do momento que tu errou a primeira vez. Então, faz, pesquisa e seja você mesmo. Sempre escute teu coração e tua essência. Acho que essa é a melhor dica de todas. Parabéns. Obrigadão. Gostou? Deixa um comentário, curte, compartilha e te canal. Tamo junto. Sagrada saúde ponto alimentos.